poder e os militares no Brasil. Sabem, é, meus amigos e minhas amigas, nós estamos passando por um período em que cada vez mais os militares ocupam os espaços desse governo que tem atitudes que não podem serem consideradas como positivas para as Forças Armadas Brasileiras. É uma negação do papel das Forças Armadas. As Forças Armadas têm a responsabilidade constitucional e seus membros de oferecerem o suporte para a soberania nacional, para a manutenção da paz, mas a Constituição não dá aos militares o papel de serem governantes. Aliás, os proíbe. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que, gradativamente, os militares estão, setores militares, eu diria, porque, na verdade, esses que estão lá no governo federal, eles certamente não representam o coletivo das Forças Armadas. Durante oito anos em que fui prefeito de Rio Claro, eu fui diretor do Tiro de Guerra, eu era o diretor, como prefeito, o diretor do tiro de guerra instalado na minha cidade. E eu convivi com alguns militares que tinham comportamentos excelentes, que tinham a compreensão dos seus papéis constitucionais. Mas, neste momento que nós estamos assistindo, é uma mudança nos padrões, nos padrões de comportamento. Porque, infelizmente, estão ocupando os espaços que não eram para ser ocupados por militares. Quem tem as armas não pode ocupar o espaço de poder, porque evidentemente que tem um controle estabelecido através da força. A construção da democracia pede efetivamente que as pessoas que compõem os governos sejam civis, justamente para não ter o risco de passarmos por golpes. A história dos militares do Brasil não tem sido das melhores em relação a isso. Desde a proclamação da República, ali eles tiveram um papel importante, mas se compuseram com grupos sociais, com classe social, para levar algumas vantagens. Seja em 1964, a situação foi terrível. Porque, mais uma vez, os militares tomaram o poder e nós tivemos ali o sofrimento imenso da população brasileira. Principalmente os setores mais esclarecidos da sociedade que lutavam por hum, direitos, hum. por direitos elementares e fundamentais, pela realização de reformas, reformas que fizeram questão de dizer que era uma luta pela implantação do comunismo. Como fazem agora? Tudo é para implantação do comunismo. Só falta dizer que a pandemia é resultado da tentativa de implantar o comunismo no Brasil. Isso tudo não tem o um mínimo cavimento. E nós precisamos rever essa situação. Porque, veja, estão compondo o um governo, um governo que tem atitudes como essas aí do presidente da república, que desrespeita a pandemia, que considera que é uma gripezinha, que não tem uma atitude efetiva de combate aos riscos que essa pandemia acarreta para a qualidade de vida da população. E aí o que, que vai acontecer? Vão colocar militares lá, inclusive para fazer função de médico, Veja agora, por exemplo, com a queda de mais um ministro da Saúde, colocaram um militar lá, um general, que acha que pode dizer qual é o tratamento que a população deve ter, desrespeitando a Organização Mundial de Saúde, desrespeitando o posicionamento dos setores de infecterologistas especializados especificamente na questão. Para que isso? Justamente para se sentirem como donos do poder. Onde estão os militares nacionalistas? Porque, historicamente, nós tivemos militares nacionalistas que ocuparam posições de destaque justamente para ajudar o país a se manter. Nós nos lembramos perfeitamente do comportamento do general e depois Marechal Lott, né, que fez um enfrentamento e, consequentemente, teve depois o apoio da, do, do civis, inclusive vinculando a possibilidade de ser presidente da República. Mas aí, por que esse tipo de atitude agora, com todas as consequências que nós já tivemos em 1964? Morte de Vladimir Herzog, de Rubens Paiva, de Freitito, do episódio do Rio Centro, tudo isso provocado pela presença de militares no governo brasileiro. E é isso, é com isso que os militares atuais querem estabelecer o seu vínculo. Semelhante ao que fez Ernesto Geisel ao assumir que autorizou e sabia da matança daqueles que eles chamavam de subversivos. Isso, no meu entendimento, é correspondente ao Velho Testamento superado pelo Novo Testamento. Velho Testamento de olho por olho, dente por dente. Não a visão cristã, que de maneira geral, caracterizou e caracteriza a, a, o Novo Testamento. Mas e aí? Como é que nós vamos reagir diante de toda essa realidade? Os militares continuam dando apoio para essa realidade em que alguns homens, ou muitos, alguns homens, é verdade, e algumas famílias, têm riquezas, andem de caminhonetes, cabine dupla, montadas em pneus de aro 20, 18, enquanto milhares de pessoas no Brasil andam com os pés descalços. Como é que nós vamos continuar enriquecendo cada vez mais essas 220 famílias que são proprietárias de mais de um trilhão de reais? Para que isso? Onde vamos ser levados dessa maneira? O Brasil precisa ser repensado. E os militares poderiam ajudar. Não precisam participar da luta, da luta partidária. Que é um desrespeito àquilo que está definido pela Constituição brasileira. Mas poderiam, através das escolas superiores de guerra, através dos seus espaços de diálogo, porque eles têm espaços de diálogo e de qualidade, poderiam discutir o que nós vamos fazer para promover uma revolução social no Brasil. Não podemos continuar com esse país com tantas desigualdades e não é isso que tem acontecido quando tivemos substituição de governos civis por, por governos militares. Como agora? Ao contrário, morre mais gente. Vejam o nível do absurdo. As pessoas que moram nos jardins, lá na capital, em São Paulo, elas vivem 23 anos, em média, a mais do que aquelas pessoas que vivem na Vila Tiradentes. 23 anos a mais, a perspectiva de vida dos setores mais enriquecidos e mais aquinhoados da sociedade? Ou seja, nós matamos gente antes da hora, justamente para poder manter a riqueza nas mãos de poucos. E os militares estão compondo esse governo, que está dando continuidade a essa forma de pensar. Então, eu venho aqui hoje com esse objetivo, chamar atenção para a sociedade brasileira. Gostaria muito que os militares nos ouvissem e compreendessem o objetivo melhor que temos, de que eles ocupem, de fato, seus papéis constitucionais. Compreendam que eles não devem, compostos por armas, ocupar espaços de governo, para serem utilizados, porque são utilizados pela burguesia brasileira e internacional usam o nome das Forças Armadas para poder continuar mantendo as suas riquezas. Nós precisamos, sim, das Forças Armadas, garantindo os caminhos da soberania do país. Com relações nacionais e com outros países, não podemos colocar o Brasil a serviço de interesses de países que têm a hegemonia sobre o capital internacional. O Brasil, mais uma vez eu digo, precisa ser revisto. Os militares têm que repensar sobre o papéis que cabe a eles na Constituição brasileira e na composição do Estado brasileiro. Nós queremos forças armadas que tenham uma visão de não fazer o autogolpe e, acima de tudo, que estejam dispostas a contribuir através das suas reflexões, através da sua contribuição teórica, metodológica, oferecer à sociedade brasileira uma reflexão para nós fazermos deste país um país mais justo, igualitário e capaz de gerar o bem para todo o nosso país, com preocupação ambiental, porque os, os militares têm espaços, há militares com dedicação aos temas ambientais. E eles têm um papel importante nisso, porque eles têm uma capilaridade pelo país inteiro. Nós queremos contar com os militares nessa perspectiva, com militares nacionalistas, com militares que querem construir um mundo melhor, que querem fazer com que o país seja um país de todos e justo. Muito obrigado pela atenção, meus amigos.